Bom dia, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje tá aqui pra gravar a terceira parte do vídeo da casa, né? Já colocaram a porta, passaram o cal, mas. Passaram a cal por dentro e por fora, ainda estão passando ainda. Aí, vamos entrar aqui. Gente, essa porta tava fechada, tá? Não se preocupa, que essa porta tava fechada. Bom, aqui. Tá. As coisas pra construção. Tá, a pia, Essa pia não vai ser aqui de dentro, tá, gente? Essa, aqui, essa pia vai ser de fora. Aqui tem um carrinho de mão. E a escada. Uma janela aqui também, gente. É tudo. Essas janelas vamos pra lá. Gente, isso aqui é cana. Porque quem não o cana ontem, aí o entrando entra da casa, fica desse jeito aqui, é assim, ó. Todo preto Passaram o calo aqui também, tá? Outra janela A gente, isso aqui é a porta da frente Eu achei muito bonita Gostei muito até Isso aqui abre Mas Tá muito duro Então não vou conseguir abrir Mas a porta, gente, olha como tá linda Gente, mas a porta, lembrando vocês, não vai ficar dessa cor. Tá? Vamos pintar. Aí, vindo pra cá, é os quartos. Tem três quartos. Esse aqui é o de hóspede. Tem uma janela ali. Cana também, né? Passou cal também. Passou cal em tudo aqui. Aí, agora... Esse aqui é o meu quarto Passou o carro também Tem coisa de cana E a janela também Aí agora vamos pro banheiro Esse aqui é o banheiro, gente Esse aqui é a porta Eu achei bonita também Aí Aqui é o banheiro Aqui é onde vai ser. É, o chuveiro. Aí aqui é onde vai ficar. A privada. E a pia. Aí esse aqui é o terceiro quarto. Bem espaçoso, né, gente? Passou cal também. Janela também. A porta também. Gente. Três portas da mesma cor. Só mudou a porta do banheiro. E não passaram calma ainda aqui no uhum. banheiro. Mas eu acho que depois passa. Vamos lá. Bom, gente. Então, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de like, não. Atrás do um vídeo. Tchau, tchau.